Onde eu estou mas Você exatamente... tá jovem ainda? Você tem tipo. Tem 51. É, dá para muita coisa rolar ainda, né? Pelo menos metade da vida ali, né? Olha, a melhor cara, das hipóteses. Ah, não sei se é a melhor das hipóteses. Já... Ele tem dinheiro e a tecnologia tá sumindo, aumentando para caralho. Não, então... mas olha, outra coisa que eu tô. Eu tô... <risos> que eu ando me questionando muito é questão de longevidade, cara. Isso aí você que gosta de viajar na maionese. Vamos lá. Essa daí é boa, porque. É muito aclamado esse negócio que aumentou a longevidade da população, né? E... Mas eu não sei se é uma coisa tão boa mesmo. Eu tô vendo que assim, tem muito problema que vem disso, sabe? Sobre população, é... essa coisa? Tanto sobre a questão populacional, é mesmo pro indivíduo mesmo. Eu tô com os meus pais velhos, né? E... Meu pai, às vezes ele fala umas coisas, cara, que eu falo... Eu não tem muito o que responder pra ele. Ele fala, pô, cara, já deu. Sabe? Já deu. Eu não me enche o saco, já deu, já deu. Acho que já deu. E daí assim, você fica, você fica limitado fisicamente, com dor, é, pouca perspectiva. Qual a vantagem, entendeu? É. Qual a vantagem? é só continuar vivendo. É ok, <risos> ok, eu, eu entendo, né? Agora eu tô com 51, tô pensando assim, talvez quando eu tiver 80, eu não queira morrer de jeito nenhum. É, Mas acho assim, de fato Eu tô lendo um livro, na verdade Eu não lembro o nome dele Que, que trata bem disso, é bem legal o livro Porque é um casal que Ele começa que o pai da, da, da, da esposa morreu Come, é, Começou, em vez de falar o nome da esposa Ele falava o nome de uma amante que ele tinha tal. Então, criou mil problemas Quando ele finalmente morreu Ela ficou muito aliviada, tal, aquela culpa né? Daí o marido... Pondo culpa, né? E ela e o marido combinam que quando eles chegarem em 80, eles vão se matar junto. Pra não passar por aquilo. Só que daí eles chegam em 80, entendeu? E aí não quer se matar. Daí é, daí todo mundo, mundo. Não, é história. Não quer, né? Então, assim, é. Eu até. É... Eu preciso terminar de ler o livro, né? Porque eu dei uma paradinha que eu comecei a me deprimir um pouquinho com ele. <risos> <risos> e, e, e tem me perguntado mesmo, assim, o quanto. O quanto... O quanto é uma coisa boa mesmo viver. Outro, outro dia eu vi lá, como é que é a matéria. É, é, acham lá que em 30 anos vão descobrir a, vi, é, a vida eterna. Eu falei, nossa, que, que ideia genial, né, cara? Mas tem 7 bilhões de pessoas, elas vão viver assim, 7, tudo envelhecendo e vão chegar mais não sei quantos bilhões de pessoas e vão ficar. Que ideia? É, não Ou vai você impede que novas pessoas surjam. Ou, sei lá, vamos ter que colonizar o sistema ah, solar. outra coisa, me fala uma coisa no universo que não tenha surgido e morrido. Fala uma. A, a gente não vai morrer? Ah, faz favor, né? É. Ah, a probabilidade é que sim, né? Não, nenhuma. É, a gente vai morrer, lógico que a gente Até vai o morrer. O próprio universo em tudo si vai tá Tudo morre. Acabar, tudo né? tem, sim. o sol vai, só vem, estrelas morrem, tudo morre. A questão tudo... é: será que é a gente sim, consegue sim. evoluir tecnologicamente pra transcender a própria barreira da fiscalidade? É. Caralho! Como é, já... que é, viado? É, eu, umas... <risos> eu já li umas paradas dessas. É <risos> Parada é forte. É, tipo, você pega a sua consciência e faz um upload. <risos> é. Né? Isso aí seria muito louco, porque você fez o upload da sua consciência. Daí, você. Aquele, aquele seu eu que foi feito upload é você mesmo? Então, é aí que tá, se você se já tiver tão boa então. agora. Então, ó, por exemplo, tô aqui, pá, e também fui, a, a minha consciência deu hoje foi feito upload pra uma parada. Daí, quem sou eu de verdade? Aquele cara que passou a viver num mundo digital Nossa, e evoluir. É, eu tenho que morrer. Tem que morrer. É, deve ter dois. E você já não é, você vê? Já, é. errado. Aí, ó, já, já achou o furo aqui. Ó. É, Esquece. Não sei, né, Acabou né? de achar o furo. Estragou tudo. Pô. Mas a gente está pensando na questão de tecnologia no sentido de é, transportar a nossa consciência. Mas se a gente tiver acessar uma, um transporte dimensional, a gente pode acessar outro, outra dimensão que não segue necessariamente as, é. o contexto que a gente está nesse universo, tá ligado? Você é bem otimista, hein? Não, não. É uma possibilidade. Não sei se é. <risos> é. é verdade. Precisa de também. fé pra caralho pra acreditar na parada assim. Bom, a gente não sabe qual que é o, o potencial finito, o final do potencial da desenvolvimento da tecnologia. O, quão, o quanto a gente pode organizar a matéria pra matéria fazer o que a gente quer. A gente não sabe. O limite é o que existe, né? É, mas a gente não sabe o que existe de verdade. Pode existir um teleporte não, é verdade. Você já trouxeram filósofo aqui, né? Já, é. já, já, já. E vocês já, já. conversaram essas coisas? Sim, a gente vira assim, essas coisas. Eles <risos> uma jeito. aula, né? Deram, deram. De deram, deram a gente não, fala. é engraçado. É legal conversar com essas coisas. Sim. E é louco que às vezes você tá falando essas coisas que você descobre que quem falou disso daí foi lá na grecia. É, é. Cinco ah, mil não. anos atrás o nem tava falando disso aí, Nada é novo aqui. O que é. É mais, o que é mais interessante quando a gente levanta essas paradas aqui com um filósofo, um cara intelectual caralho, é o cara não tirar sarro, tá ligado? É o cara pirar junto, filho caralho, o cara tá pirando junto, né, É, legal, legal. é, é. Só eu só gosto de pirar, né? É, e o filósofo, ele sabe pirar, né? É, ele tem um é, padrão pra pirar dele. é, né? o trabalho dele é pirar, é, é pirar né? É pirar, é pirar. Sim. O que que tu faz na tua vida, assim, de, de rolê? De rolê? Eu dou rolê de bicicleta, muito ah, rolê é, de bicicleta. Você, falou, você eu gosto, que é um monarque. Adoro. Eu sou. <risos> é esse querido, cara. Você é, é de, de jogo, mano. Nem foi por causa da bicicleta. foi acho que eu estava estudando monarquia. Nada a ver. Ah. É, não. Ando de bicicleta, cara. O que eu gosto de fazer é andar de bicicleta. Tu manja de bicicleta? Mas se bem que ah, você é? tem a mesma 30 não, anos. Não, cara. Eu não, eu não sou... Eu não sou... eu não sou, Como é que seria a palavra? É, Somelê de nada. Nada, nada, nada, cara. Vinho mesmo. Eu gosto de tomar, assim. Você traz ali. Eu costumo olhar o preço... Pela ressaca, mas pela ressaca. Você tá ligado, né? Você vai lá, isso aqui é gostosinha, custa só 16, mas depois. Mas... É. Daí você vai lá e fala: tudo bem, eu vou pegar o de 100, vai, é. aí eu acordo melhor. E, mas assim, não sou realmente, não encano com nada. Assim, a bicicleta é a velha, vai, vou, pô, vou mãe, indo. A, vai a, des... roupa, a roupa é velha também, eu vou indo. Não teve nada indo. que tu fez, conseguiu algum dinheiro? Pô, nada que você for aproveitar, tu, tu não tinha tanto. Agora eu só tenho pra caralho. Não foi nada diferente, não é possível. Ah, cara, deu umas viajadas com a família. Mas só, cara, não fiz nada não, não fiz nada. Comprei um piano, mas também, putz, nada, nada que não desse pra comprar mesmo sem, sem, sem, sem, sem ter acontecido tudo isso. Você não, quer deixar não... tudo pros filhos? Não, cara. Eles vão ficar cara. mal animado, mano. Não, cara, o, o, o que eu quero... O que fazer com o dinheiro é outra coisa também. Eu, eu, eu, eu não me encaixo na minha situação, entendeu? Se eu fosse um cara consumista, eu seria mais feliz, entendeu? Mas eu não sou. Eu comprei umas guitarras, mas também assim, não tantas, porque... Você já assistiu o Clube da Luta, já, né? Claro. Lá tem uma, uma, uma parte lá que o cara fala que as coisas te escravizam, cara. E elas escravizam mesmo. Guitarra é um ótimo exemplo. Você compra um monte de guitarra, você tem que ficar trocando corda, vendo que deu problema no potenciômetro, lá. Eu adoro guitarra, mas eu tenho lá minhas quatro, acho. Quatro ou cinco. Quatro ou cinco guitarras que eu tenho. E é isso, cara, eu não vou comprar mais, porque eu não quero ficar trocando cordas, porcaria, entendeu? Eu uso, tem uma que eu uso, que é, que é a mais forte, que bate não quebra. Eu sou meio toscão, assim, cara, realmente eu sou... Inclusive, <risos> tem horas que não é bom ser como eu sou, mas eu sou assim. Tipo, quando? Quando que não é bom ser? Tem então, hora que, por exemplo, você vai fazer uma produção que você não pode ficar muito... Ah, vai, é, vai, vai, vai, deixar comigo, não, é uma, não complica não, sabe? Tem hora que tem que complicar, que tem que é difícil mesmo. Essa é a hora que eu não vou bem. Mas tem outras pessoas para... Para suprir essa... Para virar para mim e falar... Xiu! <risos> <risos> Fica quieto, você <isso> está atrapalhando. <risos> e o que, que, que, que vocês fazem lá na Bromélia, além de galinha pintadinha? Só a galinha. É? Só a galinha. Ultimamente, uma, uma coisa que tem surgido lá, é muito por conta desse, dessa, dessa mudança no YouTube... Aliás, essa mudança no YouTube, cara, me eu tão mal essa mudança no YouTube do isso o lance do Copa do... né é um é... negócio de compla